Bom dia minha gente! Então, está tudo bem? Bem vindos a mais um vídeo e a bordo da Laranjinha e hoje vamos até ao circuito Vasco-Sameiro e vamos ver um track day! É lá umas motaças a fazer o circuito, o custo acho que são cerca de 85€ para aí, não é? e fazem 5 sessões de 20 minutos, muito fixe, é? Para quem quiser tirar ali o, o Azimut aos pneus, acho que existem 3 níveis de, de dificuldade, não é? Iniciante, médio e avançado, uh, os pilotos inscrevem-se e depois saem, tipo, das 10 às 10h20, são os iniciados, das 10h20 às 10h40 os médios e depois os avançados, das 10h40 às 11h. Parece-me que tem uma organização excelente, tem seguro incluído, não é? Caso haja ache aí até barraca em termos hospitalares, por isso quem quiser tirar aí o Azimut, apareça, não é? Isto de volta aí me organiza-se e acho que este é o último dia este ano, uh, mas para lá não há mais, está bem? Vamos mostrar as imagens disso, espero eu e até já então! Tem muita gente aí. Vamos lá ver, vamos lá ver. Isso é espetacular, pessoal.